galera. Tô aqui no Drop hoje pra abrir uma caixa muito louca, mano. Uma caixa que só dropa facas. Antes de ir pra essa caixinha, só queria mostrar rapidamente pra vocês esse evento que tá rolando aqui, ó. A família do Drop. Peguei aqui a caixinha mais barata, que é uma caixinha de um dólar pra mostrar pra vocês qual que é a ideia. Basicamente, a gente pode abrir aqui as caixas e algumas skins que vão cair, às vezes carregam pontos bônus, mano. Vou abrir aqui mais cinco caixinhas pra ver se alguma skin com pontos aparece pra gente. Ah lá. Então algumas skinzinhas vão dropando pontos bônus. Você pode juntar Tantos esses pontos, mano. Durante uma semana, um mês, quanto tempo você quiser. Na verdade, o evento dura 20 dias só. né? Você pode abrir caixas durante esses 20 dias e acumulando esses pontos e depois trocar por skins de graça, mano. É só você vir aqui, abrir essas caixas do que drop, conforme você for dropando outras skins que tem esses pontos bônus, você vai acumulando eles e depois troca por skins. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Ó, cheguei aqui já na página do evento. Já acumulei algumas aranhas e aí eu posso pegar minha primeira skin grátis aqui. Muito sei. Bom, galera. A caixa que eu pensei em abrir hoje é a caixa que só dropa facas, mano. A gente tem... Duas caixas iguais, praticamente Uma dropa as facas mais antigas Do CSGO, enquanto a outra Caixa dropa as facas mais Novas, e eu vou tentar essa primeiramente Pode ser que depois eu venha abrir Umas outras caixas também, sei lá Vamos abrir 10 vezes essa caixa, mano Porque eu acho que sim, 10 vezes eu pegar uma faca Top, é GG, vamos lá Primeira, nossa, foi uma Nomad F Nossa, mas deu lucro, beleza, vamos lá Segunda caixinha, cara, se vier Uma faca insana, olha, tá um passando ali, velho, veio a mesma Nômade, lucro de novo, beleza Ó, a gente quer pegar uma dessas aqui, ó Da segunda linha pra cima Vamos ver se a gente consegue com apenas 10 caixinhas Bora, chama a faca Hum, essa esqueleton aqui era boa Vem uma estileto, 150 dólares Profit A gente tá pagando o quê? 105 dólares por caixa Vamos, vamos Chama uma faquinha boa Opa, opa Nossa, aquela paracordaria ia valer um absurdo, velho Vamos ver se vem uma faca insana aqui, mano Quanto que custa essa Survival Night? 90 dólares, ruim já abri cinco vezes essa caixa, vamos lá, mano, vamos lá Sexta caixinha que a gente abre, de novo vai cair essa Survive Nossa, se fosse a Nomad, ia valer uma nota a Nomad Blue Steel, velho Ia valer mais de 200 dólares A Navaja não, velho Na Navaja trollou demais, cara Bora, bora, bora ah, tá hum. Galera, vou abrir as duas últimas caixinhas aqui desse desafio de 10 Vai, chama, chama uma faca boa, vem, aparece Ai, caraca, é difícil, mano É difícil, mano Quer sabe, eu vou abrir mais cinco Vou abrir mais cinco, mano Vou tentar minha sorte aqui, vai Chama ela Ah Nada de bom, velho. Três de uma vez, vai. Três de uma vez. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. 300 de olhinho. Nossa, caro, mano. Sai cara a brincadeira. E aí? Ah, cara. Nenhuma faca boa, velho. Galera, eu vou fazer uma doideira, mano. Eu vou botar essas 15 facas em upgrade. Mas eu vou dividir em três upgrades de cinco facas. E eu vou tentar pegar uma faca lore, cara. Eu acho que vai ser essa Carambit lore, cara. Se fosse direto, a gente teria 60% de chance. Eu acho que eu vou na Carambit lore Minimal Wear. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer três upgrades que vão ter aí quase que 25% de chance. Esse é o primeiro, solta, chama carambite, chama. Parou, parou. Bora, segundo upgrade, mano. Eu queria pelo menos 25% de chance, coloquei 15 dolinhos só pra ver se faz uma diferença. Bora carambite, meu Deus, vai parar, vai parar, vai parar. Parou, parou, parou lá dentro. Toma, toma, toma. Tá louco, velho. Eu queria que tivesse vindo essa carambite lá na caixinha de facas, mas não veio, né, mano? Então toma que delícia de lucro de mil dolinho de uma vez, velho. Mil dolinho mais essas faquinhas aqui, ó. Tamo com dois mil dolinhos em facas, sendo que eu abri 15 vezes a caixinha de 100 dólares, né? Que custava aí 1.500 dólares no total as caixinhas. Então, lucramos pelo menos aí, ó, 600 dólares, velho. 3 mil reais de lucro, tá bom? Ou não tá? Chega, velho, senão eu vou fazer merda. Galera, pra depositar no Keydrop, link na descrição, código login, não esquece você pode depositar com um skins de CSGO criptomoeda, pix, boleto cartão de crédito, tudo quanto é jeito a gente se vê na próxima, tamo junto, falou!